Fala aí galera, Loucos por Drael. Pessoal, eu quero fazer um box aqui com vocês, tá? Dessa, dessa lindeza aqui, a nova aquisição aqui da La Roque Revestimentos, né? Essa lixadeira girafa da Enrio. A bateria, pessoal. Deixa eu mostrar aqui só pra vocês rapidamente, né? Nós temos aqui, né? E nós utilizávamos muito essa daqui, que também é a bateria, essa manual. Muito boa também porém agora a gente resolveu dar um salto né porque a gente sabe pessoal que uma coisa muito importante no do drywall é a questão do acabamento entendeu então a gente tem que realmente investir no acabamento para que a gente possa é, ter um acabamento melhor principalmente para que o cliente fique satisfeito então eu vou abrir aqui essa essa maravilha aqui compartilhar compartilhar com vocês aí vamos ver quem quem me conhece sabe que eu sou fã da Engel, né? Eu gosto muito da marca Engel, porque, de repente, pessoal, você não sabe, mas a Engel é uma marca alemã, lá na Europa ela é muito conhecida. E aqui no Brasil a Engel está sobre né, a administração da Ampora, né? Que é a maior da América Latina, quando se trata de fixação de inovação aí na área de fixação, a âncora a remenda Show de bola. Pessoal, caramba, Gabriel, Gabriel, mostra aqui assim, fazendo um favor. Olha só que coisa linda, cara, essa, essa caixa, né? é Já já mostra uma coisa linda, linda, linda, linda. Já mostra uma robustez muito grande, tá? Tu vê que é uma coisa robusta, né? É algo top de linha mesmo que é, que... que é algo top de linha E a gente não poderia esperar menos, né pessoal? Afinal, é uma marca alemã Então bora lá, vou, vou abrir aqui Vamos ver o que vem tudo aqui dentro bora Isso aqui pessoal é para você colocar na máquina, né? E no aspirador de pó. Então, se você estiver trabalhando num local onde de repente não, não pode fazer muita poeira, né? Por causa da de alergia do cliente, ou até mesmo por causa da sua própria saúde, né? Pô, olha só, caramba, E que isso, caramba. Tu vê? Pessoal, olha só a qualidade da, da mangueira. Não é que nem a mangueira comum do, do aspirador que a gente tem, não. Caramba, parece que é uma santana. Ela expande muito. Caramba, eu fiquei... admirado, ó. E tu vê que é uma coisa pesada, tá, pessoal? Tu vê que é uma coisa boa. Qualidade, qualidade. Minha. Aqui tá. Aqui eu acho que dobra aqui, ó. E trava aqui, né? Isso, ó. Pronto. Pessoal, então, ó, dá pra você trabalhar muito bem Outro detalhe, pessoal Que ela lixa a parede, mas ela também dá pra lixar o teto ó. Então, uma boa pegada Aqui vai a bateria Aqui é o extensor Foi lá, foi lá no teto Diga-se de passagem, né? Pessoal, ó Dá pra fazer uma altura legal, né? Que aqui já foi no teto, mas ela sobe muito mais. tá? Dá pra ir aqui na parede, ó. Show de bola, pessoal. Deixa eu ver mais o que veio aqui dentro. Vem com uma bolsa pra ligar na mangueira, né? Vem aqui. Olha, pessoal. Show de bola. aqui okay, para fazer isso né? ainda tem que aprender muita coisa dessa máquina mas bora lá pessoal, show de bola aqui ó. como vocês podem ver, muito linda vem com essa bolsa vem com, com os adaptadores vem com o manual aqui para você poder aprender né? como eu preciso aprender também vem também pessoal, olha só já com discos tá? Logo no começo dá para você trabalhar com os discos que vem aqui. Tem um disco aqui que ele é um disco 120, né? grão é um 120, mas parece uma coisa. Tá vendo, Gabriel? Parece uma coisa mais. mais elite esse daqui, tá? E esse daqui são aqueles que a gente já conhece, né? Para lixar parede, madeira, né? Vem quantos discos aqui, gente? Vem um. 2, 4, 6 discos, 6 discos, 7 com esse tá. E aqui pessoal, deixa eu mostrar aqui para vocês também. Olha só, e como vocês sabem, eu amo ferramenta bateria da Enriel, né? E a linha é Power Change, né? Essa linha maravilhosa aqui da Enriel. Uma bateria cabe em todas as ferramentas, tanto é que a gente tem essa bateria aqui. Então, se você tiver duas, três baterias, quero te indicar que esse carregador duplo, né? Porque ele vem com duas baterias, tá? Vem com duas baterias, né? E você pode deixar lá duas baterias carregando ao mesmo tempo, enquanto você vai usando as outras que já estão carregadas. E mesmo à noite, quando você for colocar as baterias para carregar, quem costuma botar a bateria para carregar à noite, né? você tem como botar elas para carregar a noite ali duas baterias ao mesmo tempo então tá aqui deixa eu ver se essa daqui tá carregada que eu nem sei se tá carregada tá carregadinho ó. vamos testar aqui tá essa daqui é de 4 amperes tá pessoal super top vamos encaixar aqui a ah, outro detalhe bem legal pessoal nessa máquina tá é que ela tem aqui a regulagem Tá? Deixa eu só achar aqui. Aqui liga, né? E aqui, ó, pessoal. Aqui ela tem a regulagem, ó. Seis, e você pode ir diminuindo, ó. Entendeu? Tu vai trabalhar aqui. Tu vai trabalhar.. Você vai trabalhar na velocidade que você achar melhor. Mas muito top de linha, pessoal. Amei a ferramenta. E depois eu vou fazer um vídeo testando ela. Ou na obra, ou de repente aqui dentro do curso, a gente passa uma massaria e mostra lixando as juntas de topo e de rebaixo para vocês verem como é que ela funciona na prática. Fica aí a dica aí, eu vou deixar o link aqui na descrição, pessoal, para você que quiser conhecer toda a linha Power X Change da, da Angel, né? E também conhecer ferramentas da Canite, da Âncora. Então eu vou deixar lá o link desses, dessas empresas aí para você poder ver. E eu tenho certeza que você vai gostar muito do material da Angel, quanto da Canite quanto da Âncora. A âncora não precisa nem falar que a Âncora já é consolidada aqui no Brasil, né? Mas... A canete e a Angel aí vai te surpreender também, tá bom? Um abraço, galera, para toda a família de loucos por drywall.